esse canto aqui, ó Tá quase legal E aqui tá mais fundo Então vou ter que colocar mais argamassa nesse centro aqui Pra ele ficar por igual Agora ficou legal